Vai falar que eu tô fazendo, <risos> eu Velha coladona. Coladona. <risos> coladona. É isso aí. Que beleza Que beleza. Que beleza. Pergunta aqui. Quanto tá irmão? Boa, boa, boa tarde. Dez. A natureza. A natureza. Quer levar uma meia? Qual meia que você quer? Eu quero uma meia pra mim. Então, mas que aqui é uma meia, né? Quatro? Dez. De papel no bolso, uma obrigado, obrigado, patrão. meia. que beleza é a natureza, que beleza é saber seu nome. Que? Vai com Meia. E aí? Levar um chinelo pro Taiô? Levar uma sandália aí. Pra... Ah, não, é de mulher. Bonitinha, tá? Dez reais. Quer levar uma pra Carolina? Leva uma vai pra Carolina. Qual é o número dela? Cara? Eu não lembro. Opa! Co não lembro o número dela. Beleza? Tá tentando. Tá ela tá... vai atender, não? Ela tá na escola. Isso que a gente tá tentando. É da minha filha, tentando saber. Ela é o quê? 38 não é não, cara? Não. Oh, deixa eu é... perguntar ela aqui. Ele é 39 aqui, não é esse aqui, não? Tá Tem um pezão do caramba mesmo, Sapatão, obrigado. É. essa daqui? Se ela atender, né? Levar uma pra você. A gente vai voltar aqui. Alô? Alô Oi Qual Carolina Oi pai Qual é o teu número? 21 Oi? Teu número de, de chinelo Ô oh, doida Não é telefone Ai, não É de sandália aí, Deixa eu ver aqui, eu não um aqui Ela não, eu não sabe pai. o número do pé dela Caraca, tá doida Ô oh. É 37 37? 37. Valeu é, 37 Valeu, vai comprar vai comprar meu material? Manda aí no saco vou mandar o material material, vou comprar tudo vou hoje não então, Tchau vai Comprar aí, tchau Gostei dessa É? Calma Tá carinho. tá de caramba é, é difícil. 37. É, meu. É, é. aqui tá mais bonitinho. Obrigado. Obrigado. Tá. Não não, né? Tem aqui, valeu. Preservar três anos e próximo.